Pois é, pessoal, o negócio da varíola de macaco está dando o que falar, né? O pessoal está lembrando agora que o Bill Gates, que tinha feito aquele TED Talk em 2015, e aí depois teve o evento 201, que simulou uma liberação de um vírus do tipo coronavírus e coisa e tal, sobre tudo isso eu falei, né? E na época eu lembrei para vocês que, na verdade, isso daí é uma coisa que pode ser uma coincidência, né? Não tem... É, essa história de que, ah, não, foi uma coisa feita por outra, não tem nem lógica isso, né? Agora, é, essa outra coincidência também parece bastante estranha, né? Olha que coisa. O vírus é, monkeypox, que é a varíola de macaco, a gente já falou sobre ele, está tendo vários casos na Europa, nos Estados Unidos, mas ainda são muito limitados, tá, gente? É importante notar isso. Embora tenha muita gente falando sobre monkeypox e coisa e tal, sobre varíola de macaco, o fato é que isso não é uma infecção é, significativa. Não quer dizer que a coisa vai desandar. O mais provável, na verdade, é que acabe. Que não, não gere muita coisa além disso, não. Né? E também, lembra, a varíola de macaco ela é muito mais leve que a varíola humana. A chance de matar um humano até existe, mas é muito pequena. Então, assim, realmente não é exatamente a mesma coisa, não. Tá? Agora, o fato é, o que chega a ser assustador é, em maio, é, é, em 2019, o, a OMS, junto com a, fun a fundação do, do Bill Gates, fez de novo aquele tipo de jogo, igual fizeram o evento 201, fez o mesmo evento com uma varíola de macaco. Né? E olha só que curiosidade, no exemplo deles, o que eles usaram, essa infecção de... De varíola de macaco começava no dia 15 de maio de 2022, olha que coisa, né? Foi mais ou menos um momento que começou de verdade, né? Vazaram até aqui o. Uh, como é que era o cenário, né? Desenhado lá no exemplo deles lá. Parece que eles tiraram tudo do ar. O site, tinha tudo no site da fundação do Bill Gates e coisa e tal, tiraram tudo do ar. É, justamente porque, não, agora está dando imagem, está dando razão a, a teóricos da conspiração, né? Como é que pode? Não, vamos tirar, esconde tudo, né? Aqueles falando que começaria no dia 15 de maio de 2022, está escrito ataque aqui, porque no final o, o, uh, esse, esse exercício diz que esse, esse surto que surgiu de varíola de macaco seria originado de uma organização terrorista. Um terrorista fez um ataque espalhando o vírus de, de varíola de macaco no mundo todo, né? E aí, no dia 5 de junho, as pessoas começam a ter um, um, uma, um vazamento de varíola de macaco com 1.421 casos e quatro mortes em Brínia. O que aconteceu, né? Eles resolveram não usar mais o nome de países reais nesses exercícios também para evitar, novamente, ficar feio para a China. Olha que coisa, né? Sendo que, lembra... No exercício que eles fizeram no evento 201, até mostrei, eles usaram o Brasil. O Brasil que seria a origem da, do vírus, do coronavírus, que afetaria o mundo todo. Né? Mas agora eles mudaram, não usam mais nome de países reais. Né? Não houve avisos internacionais e coisa e tal. Né? Aí Depois, em janeiro de 2023, já tem 83 países afetados, 700, 70 milhões de casos, 1.3 milhão de mortes. E uh, uh, o monkeypox, a vacina de, de, da varíola... Desculpa, a varíola de macaco foi alterada geneticamente para ser resistente à vacina. Ou seja, veja, o vírus, o vírus da varíola é um vírus uh, diferente, não é um vírus de RNA como é o coronavírus. Isso significa que ele, ele tem mutações mais devagar, ele não consegue mutar tão rápido quanto o vírus do RNA. Então, ao contrário da covid uma vacina para a varíola do macaco faria muito mais sentido do que uma vacina para Covid. A vacina para Covid foi um tiro na água completo, não ajudou em nada. Por quê? Porque o, rapidamente o vírus teve mutação e acabou a vacina não servindo para nada. Na varíola do macaco, tal como na varíola humana, a vacina pode ter utilidade sim. Uh, o vírus, nesse caso, é muito mais estável, muito mais difícil dele fazer a mutação e, de, portanto, dele uh, contornar essa vacina, né? Mas o que eles estão colocando aqui na visão deles é que justamente a, o, esse vírus foi também alterado em laboratório. Hein? Que coisa, hein? Justamente esse pessoal que tem um monte de laboratório por aí. Chegando em maio de 2023 é o auge da parada. Né? Tem 480 milhões de casos... Não, o auge ainda está aqui ainda, dezembro. É, 480 milhões de casos, 27 milhões de mortos. E aí eles revelam que na verdade foi, a origem foi uma, um grupo terrorista que se infiltrou num, num, uh, num laboratório uh, civil e coisa e tal. E aí eles falam, esse, esse tipo de exercício, gente, é um exercício que acontece mesmo, o pessoal faz para ter a resposta a esse tipo de coisa, não quer dizer que isso seja uma previsão, da mesma forma que o evento 201 não foi uma previsão para a Covid. E lembra, esse caso aqui da varíola de macaco é muito mais leve do que qualquer outra doença. É, sinceramente, não me parece factível isso daqui. É, assim... É uma coisa estranha? É, é uma coisa estranha. Eu não tenho dúvida nenhuma que é muito estranho esse negócio. Esse pessoal precisa começar a tomar cuidado com esses exercícios que eles fazem, porque, curiosamente, esses exercícios acabam acontecendo pouco depois, fica estranho para eles, né? Enfim, é... lembra disso daí. De fato, o Bill Gates fez um exercício, tal como o 201, falando sobre varíola de macaco, e parece que até a vacina já tá pronta nesse caso, eles se adiantaram, já fizeram uma, uma vacina para a varíola de macaco, de forma que não deve ter problema. A menos que a gente tenha justamente a situação de que o vírus foi alterado para não ser é, sensível à vacina da varíola de macaco. Né? Vamos ver como é que a coisa caminha. Gente, não fique assustado com isso não. Calma, não tem nada de, de, de significativo nessa varíola de macaco. aí. A chance disso virar realmente uma doença, séria é muito pequena ainda não tô dizendo que não possa acontecer poder acontecer pode mas a chance é muito pequena a gente tem problemas muito maiores nesse momento Ah, só para complementar aqui tem um pessoal falando Ah não mas olha só a foto que eles usaram aqui é de um cara de 2017 oh, gente isso daqui tem uma explicação muito fácil tá isso daqui é pelo fato simplesmente que o um jornalista preguiçoso procurou lá no Google imagem varíola de macaco e aí achou uma foto lá e botou a foto aqui na para ilustrar a matéria isso aqui não quer dizer nada Aí, deixa eu só acrescentar isso daqui, eu dei uma procurada aqui na internet e eu achei o paper, hein? Tá aqui o exercício que eles fizeram em março de 2021, é, fizeram em Munique esse exercício, tá aqui a descrição dele toda, e é, justamente tá aqui essa, aquela timetable que a gente falou, do que, que iria acontecer em cada data, coisa e tal, e aí explicando mais coisas aqui sobre o exercício, eles mudaram o nome dos países, como eu falei, botaram países fictícios e coisa e tal. Mas é, é isso daí. Existiu mesmo esse exercício 2021, hein? Que coisa!